É pessoal, foi... é isso mesmo que você acabou de ler no título desse vídeo Eu quase acabei sendo sequestrado pela 99 Pop alguns minutos atrás É pessoal, complicado, é uma coisa que acontece aí e se você quer saber o que aconteceu, não deixe de se inscrever nesse canal, já dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, para eles também evitarem esse tipo de situação, beleza? Já deixa o seu comentário também e vamos lá, eu vou contar o que aconteceu. Algo que realmente mexeu comigo, viu? Porque olha, eu nunca havia passado por esse tipo de situação. Foi um chamado que eu recebi pela 99 Pop, e o chamado ele foi aqui próximo de Itaquera. Eu não sei exatamente o bairro, que na hora eu fiquei meio inseguro, fiquei meio, sei lá, não, não pensei em nada. A única coisa que eu pensei foi sair correndo, né? A primeira coisa que a gente pensa é isso. Foi um chamado de uma menina, pelo nome de Sibeli, se eu não me engano. E o que acontece? A menina, ela chamou e eu cheguei até o local. Era uma rua um pouco estreita. E no momento que eu cheguei na rua, eu percebi que aonde ela estava, ela estava até com o celular na mão e tinha uns quatro rapazes do lado dela, e ela estava na frente de uma igreja, eu fui aproximando com o carro, já notei que era ela de longe, né já identifiquei que ela era a que tinha chamado, quando ela avistou o carro... Aí eu olhei que era uma igreja na, na frente e já bateu aquele sexto sentido, sabe? Aquela sensação estranha de, pô, o que, que o pessoal está fazendo do lado de fora? Sendo que a reunião estava rolando na igreja, era uma igreja da Assembleia de Deus. E estava rolando o culto e ele estava do lado de fora. Na hora bateu aquela sensação estranha. E na hora que eu parei o carro, que eu me aproximei realmente da frente de onde ela estava, ela deu toque para os meninos que estavam no, no muro e os meninos vieram na direção do carro. Os meninos, eles já não tinham cara muito bacana, sabe? Aquelas cara de, de nóia, aquelas caras, sei lá, a gente sabe que a gente não pode julgar pela aparência e tudo mais, mas realmente aqueles rapazes estavam com muito cara de bandido. <risos> Sinceramente, não tinha, não tinha como não negar isso, né não tinha como negar essa, esse fato. E o que acontece? No momento que eles vieram na direção do carro e a menina não veio, eu já, geralmente eu costumo já abrir a porta mas aí no momento que eles vieram na direção do carro eu já fechei a porta já fechei todas as portas e deixei fechada no momento que os, rapaz, os rapazes colocaram a mão na, na, na maçaneta da porta que eu olhei pelo retrovisor o, um dos rapazes ele viu que não abriu e deu uns dois tapinhas no vidro. Só que eu acho que a menina meio inocente, meio, sei lá, meio burra, sei lá o que ela pensou, ela cancelou a corrida. E na hora que ele deu o toquinho, eu olhei para pro, pro, a janela e olhei para o celular, eu vi que tinha cancelado a corrida pela 99 Pop. Eu falei, opa, que... Isso, que o que que aconteceu aqui, <risos> na hora, na hora que eu vi que cancelou, eu já engatei a primeira que eu já tava com o pé em cima do, da embreagem, engatei a primeira e saí acelerando, os, os, os quatro moleques, eles deram uns tapas no carro, graças a Deus não amassou, porque meu carro é alugado, se amassasse seria embaçado pra mim, né, mas eles deram o um cutuquinho no carro lá e, quer dizer, bateram no carro e eu saí cantando pneu, eu falei, opa, você é louco, <risos> Com certeza eu fugi de um sequestro nesse momento. E, meu, tome cuidado, pessoal. Se vocês, por um acaso, pegarem corridas, principalmente na, na 99 Pop, que o passageiro é muito mais fácil fazer um cadastro, se vocês pegarem corrida por, esse, por essa plataforma, tome muito cuidado com o tipo de passageiro, se você vê que tem alguma coisa errada, não vá até o local, se você chegar no local e ver que tem alguma coisa errada com o passageiro, alguma coisa está te alertando, dando aquela sensação que não é para você pegar esse tipo de passageiro, meu, sai daquele local, não, não se arrisca. Essa experiência de chegar e os caras colocar a mão na porta e eu ver que cancelou a corrida ali, eu saí correndo, foi a primeira vez, viu? E olha, agora já tem uma nova. Uma nova experiência para refletir e saber que eu não posso pegar todos os tipos de passageiros. Mas fica esse alerta, pessoal. Se vocês pegarem uma corrida desse tipo assim, meu, ainda mais, principalmente em frente de igreja, em frente de local movimentado, que tá tendo alguma coisa, meu, naquele momento que eu vi a igreja, eu na hora, na hora, eu pensei, meu, como pode... Tá rolando a reunião e tá um pessoal chamando na frente da igreja. Não, tem coisa errada aí. Com certeza foi uma tentativa de sequestro, porque ela chamou ali na frente para ser tipo uma emboscada, né? Tipo, mostrando que eles eram pessoas do bem, né? E fica esse alerta para vocês, viu, pessoal? Caso vocês tenham gostado desse vídeo, como eu já disse no começo, não deixa de se inscrever no canal. Eu estou tentando crescer esse canal aqui para trazer coisas bacanas para vocês. E se por um acaso você quer ser um motorista 5 estrelas no aplicativo da Uber e garantir 5 mil reais de recompensa só por chegar nessa meta, não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, aqui no ladinho aqui para você já acessar, que são dicas de como conseguir 5 estrelas em todas as viagens, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, foi um prazer ter você aqui hoje ficamos por aqui, valeu, tchau!